Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2023, é carnaval, meus amigos, mas continuamos fazendo aqui as nossas lives, fazendo os nossos comentários. Não esqueçam, mandem perguntas, gente. Eu vou deixar também a, a chave Pix é do canal do Drops de Jogos, para vocês poderem contribuir financeiramente para a gente manter o nosso trabalho. A gente tem uma rede de apoiadores também no nosso crowdfunding, crowdfunding financiamento coletivo, que é lá no Padrim, gente. padrim.com.br barra Drops de Jogos, vocês vão lá, que contribuem um pouquinho financeiramente para a gente se mantendo aqui e fazendo o nosso trabalho mandem perguntas interajam aqui conosco que é muito importante e eu estou aqui com ele ele que é o melhor comentarista de games acompanha todas as atualidades dos indies até a grande indústria inclusive está tendo a made in Brasil sale na, no Steam consumam jogos brasileiros tem muita coisa lá por menos de 10 reais de qualidade, jogos, inclusive, que eu tô apreciando nesse momento. Mas fala, Paulão, tudo bem, querido? Como é que você tá? E aí, tudo bem? E esse finalzinho de... Essa, essa pré-corta de cinzas esse finalzinho de carnaval, e que não para de chover. Mas, felizmente, a gente está na, na companhia aí de bons jogos. Jogos brasileiros, jogos indie, jogos AAA. Jogos bastante uh, uh, bons. E alguns que talvez estejam deixando a desejar, desejar um pouco. Uh, o que, que ele vai falar hoje, Pé? O que, que você quer, gostaria de ouvir os meus comentários, os meus pensamentos, reflexões? Então, talvez. Paulão, acho que é importante a gente. É, o Returnal foi lançado neste mês de fevereiro. Vou até ver aqui direitinho a data, mas ele chegou é, justamente no 30 de, em 30 de abril de 2021, exclusivo, para Playstation 5, e a gente teve o porte dele para a Eu queria falar hoje. A gente vai fazer um programa um pouco mais técnico, ele chegou no dia 15 de fevereiro. O porte dele para PC. Os jogos das Playstation Studios estão sendo adaptados aos poucos, os exclusivos, para computador. Isso está sendo um fenômeno interessante, porque tem grandes sucessos, tem coisas muito interessantes que estão chegando, que antes eram exclusivas ao console, e tem coisas que ainda chegam com os defeitos que tinham anteriormente. Vamos ver o trailer do Returnal. Aí eu queria as suas impressões um pouco do jogo. O que você achou também do porte, Paulão? Se você jogou um pouquinho, vamos ver juntos. Over and over, I relive my first moments on this alien planet. The crash. The attack. My death. The crash, the attack, my death, trapped in this endless cycle. Even death is no escape. Each time I awake, this planet seems somehow different. Is it changing? This world is becoming part of me, infecting my mind, my memories. The longer I spend here, the more I can feel my sanity slip away. But I cannot lose hope. My only choice is to keep fighting, to keep looking for answers. My only hope is to break the cycle. Before the cycle breaks me.